A vida é um sonho acordado, os sonhos contam histórias e a vida é feita de histórias. Nós estamos aqui no Parque da Cidade, em Itajubá, e eu quero contar uma história, e dessa vez uma história pessoal. Uma história de como a imaginação de uma criança pode ser imensamente poderosa e refletir em sua vida toda. Meu pai faleceu, eu tinha três anos de idade. E aí, criança ainda, né? Faz muita falta. O, o pai, ou um dos pais, né? ou o pai, ou a mãe, porque são eles que ensinam sobre o um mundo masculino, o um mundo feminino. E crescer sem pai significa a gente crescer sem a referência do masculino. E para uma criança isso é muito doloroso crescer sem um dos pais, ou crescer sem o amor do pai, sem a companhia de um dos pais, sem a referência de um dos pais. E para me proteger, eu ainda criança, eu inventei de fazer uma cúpula em volta de mim. Sabe aquela história do pequeno príncipe com aquela cúpulazinha protegendo a rosa no planetinha dele? Eu imaginei um negócio desse em volta de mim e era tão poderoso que é, né, era uma camada grossa de, de energia, translúcida, transparente, mas aquilo funcionava como uma barreira. Chegou um momento, entre 7 e 14 anos, que nada mais me atingia. Né? Os medos, as inseguranças, as dores do mundo, não conseguiam ultrapassar aquela barreira. E aí eu estava protegido. Só que por volta dos 14 anos, eu também entendi que se nada de fora entrava, nada de dentro saía. É louco, né? E eu comecei a desmanchar esse negócio. E vou te contar, até hoje tem resquício disso ainda. Até hoje eu estou dentro dessa redoma. E eu passei a vida inteira, depois dos 14, quando eu me toquei disso, eu fui até os 28, pelo menos, numa busca incessante de diminuir a espessura dessa cúpula. Mas ela está lá até hoje. E até hoje fica me incomodando, até hoje fica me protegendo do mundo, até hoje fica afastando as pessoas. Interessante, né? Como é que para a gente se proteger, a gente faz isso também afastando as pessoas. Vou aproveitar para dar uma olhadinha em volta aqui, é o parque da cidade de Itajubá. Pra quem gosta é legal, eu acho horroroso. <risos> Espaços muito amplos, né? muito conceito de dispersão em lugar de concentração, mas isso são outras histórias. E de uns tempos para cá eu estou num, num trabalho profundo de ressignificação, de um punhado de coisas. Voltei lá atrás, eu conto essa história uma outra vez. Né, ressignificando a morte de meu pai. Pô, eu estou com 61. Isso aconteceu quando eu tinha 3 anos. Então, 58 anos atrás. Olha como a coisa fica ali grudenta na gente. Né? Como é que pega e às vezes é trabalho de uma vida inteira a gente retrabalhar ou ressignificar essas coisas. Mas aí, mais recentemente, eu tenho exercitado algumas possibilidades e a possibilidade mais recente é a de simplesmente parar de brigar com essa cúpula e simplesmente sair dela. né? Nem dissolvê-la. Simplesmente está ali. E de ontem para hoje eu resolvi sair. Vamos ver uma garcinha? Olha que belezinha. Olha ali. Pertinho do lago. Oi, fia. Vamos ver se ela deixa eu chegar pertinho. Aqui. Oi. Oi, amiguinha. Oi. Branquinha. Então. Eu resolvi simplesmente sair dela. E tô hoje aqui caminhando no sol, como uma espécie de... Oi vida, tô chegando. Já não quero mais afastar as pessoas, já não quero mais me proteger dentro do meu mundo sem dores e sem sofrimentos. Mentira, lógico que a gente tem dor e sofrimento, né? Mas não, não, não quero mais. Aliás, eu não quero mais um monte de coisa na minha vida. E por isso mesmo estou ressignificando tudo. Mas ah, eu vou contando as histórias à medida que elas vão acontecendo. Forte abraço!